LookFaro, a plataforma que permite consultas de dados cadastrais de pessoa física e jurídica, disponível em dois modelos, via navegador de internet com acesso usuário e senha ou via web service. Você define que tipo de consulta deseja fazer, otimizando o processo de uma maneira simples e eficaz. Com ferramentas avançadas de busca, faz da Look Faro a melhor opção para você.